Salve salve galera! Hoje nós vamos falar de um jogo que virou febre nos Estados Unidos, o Nautiga. É, enfim, galera, de acordo com esse site, ele é né, é, nos Estados Unidos ele virou uma febre, né? Que a galera geralmente tá fazendo fio, é, vídeo deles pelo TikTok, né? E gera coincidências assustadoras. Nós temos um caso dele aqui, deixa eu encontrar, o que foi o que aconteceu. Ó, esse caso aqui, galera. Em um dos casos mais famosos, um grupo de adolescentes configurou a intenção como arrepiante e foi enviado até uma praia. Lá, eles encontraram uma mala preta abandonada entre as pedras, com um intenso odor. Amedrontados e acreditando que se tratava de um cadáver, eles... É, acionaram a polícia para averiguar a situação. Minutos depois, o local foi fechado pelas autoridades e relatórios públicos confirmaram que havia um corpo mutilado dentro do pacote. Enfim, galera, como eu já disse no início do vídeo, esse jogo ele virou febre nos Estados Unidos e, consequentemente, está chegando ao Brasil. É um aplicativo que você permite ele ter sua localização GPS e, a partir dessa localização GPS, ele te dá deixa eu até entrar aqui no site deles, ele ele te manda tipo para localizações geográficas ao seu redor, de segundo o aplicativo você tem que pensar coisas positivas para a sua finalidade ser por exemplo digamos que você quer entre escolher entre faculdade A e faculdade B, você vai pensar nessas duas faculdades durante a abertura do app e ele vai começar a pesquisar e ele vai te dar uma marcação no gps e você indo até esse lugar de alguma forma você vai encontrar uma resposta que vai te ajudar a decidir sobre qual faculdade você deve escolher. Porém, as pessoas estão usando o aplicativo para uso macabro. É, assim, o aplicativo deixou de ser uma coisa que seria para ajudar e virou um, um aplicativo né, de coisas assustadoras, tipo um, um app macabro. Eu vou entrar no site deles aqui para a gente dar uma olhada. Vamos traduzir aqui. Bom, enfim, esse é o site deles, né? É, já estou até logado, fiz uma conta com eles aqui. É, vamos ver tudo que eles falam sobre o app. enfim, a proposta deles. bom, aplicativo randonautica coloca o usuário na cadeira do diretor de uma história de aventura ainda a ser escrita. ao usar o aplicativo, o usuário pode romper com seu cotidiano, mudando e fazer uma jornada aleatória pelo mundo ao seu redor. bom, enfim, essa é a, a proposta e agora vem a parte né, de intuito, sua mente é o seu guia, enquanto observa e vê o mundo de maneira diferente, viajar para o desconhecido é uma jornada como nenhuma outra, saia do seu túnel de realidade, calibre sua mente e divirta-se em uma aventura no mundo que você nunca soube que existia. Enfim galera, eu fui em dois locais com esse app. É, nós podemos ver que a proposta deles é como se fosse uma, uma coisa, você tem que estar ligado com um mundo espiritual, com uma coisa que, assim, é, para quem acredita em, em, em vários mundos, multiverso, enfim, cabe né, a sua imaginação a decidir sobre o que a proposta do aplicativo te sugere. E eu fiz, né, com certeza eu gravei, fui em dois lugares, que o aplicativo me mandou, e eu vou botar aqui no vídeo para vocês darem uma olhada, vamos lá? Chegamos aqui no ponto onde foi marcado e cara, não tem nada, é exatamente o lugar que foi marcado e não tem nada, é só né, no meio do nada, um lugar bem macabro, bem macabro, cara, é, é sim, é meio assustador e não tem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada em volta. Cara, tem uma, um brejo aqui na frente E só isso Vamos dar uma olhada nesse brejo Pra ver o que tem Neste brejo Cara, não tem nada Não tem nada Tem um brejo Estamos no meio do mato Absolutamente nada como vocês podem ver Então galera, chegamos aqui no Attractor, É um dos modos que tem lá no, no aplicativo E galera, é, não, também não tem nada, nada demais Como vocês podem ver É, é isso cara, é só uma açaiteiria Super normal, os carros Tem uma casa meio macabra né Só isso, mas é apenas uma casa cara Não vejo nenhum problema na casa Tipo é uma casa abandonada? É uma casa abandonada. Mas a única coisa que nós temos aqui seria isso: essa casa com um cavalo e só, cara. Então é isso, galera. Acredito que esse aplicativo não ofereça nada de muito importante. É um aplicativo só meio que bizarro. É, é mais para você se locomover por aí. Como vocês podem ver, eles só mandaram nós em lugares vagos lugares que não tem exatamente nada. Então é isso, galera.